Terça gamer. Terça gamer. E hoje a gente vai falar das melhores fases no calor. <risos> Sou Mike. Miki. Sou a Júlia. E, e você também é também Cores. cores. que me fez sofrer e ainda me faz sofrer que é a trilogia remasterizada de Crash Bandicoot. Eu não tem advogado que defenda aquilo. É terrível de doloroso e eu vou falar especialmente de Boneyard, que é um jogo que tem umas partes com lava que eu sempre morria. E eu me irritava muito porque o bicho ele faz você ir diretamente pra lava porque ele quer que você morra. E eu sempre ia. E eu falava meu Deus, não é possível. E sempre acontecia. É, Crash já era um jogo difícil, né, por si só e foi mais bizarro ainda Algumas fases, geralmente de elementos, de água, de fogo, geralmente fica é bem o mais de difícil. De gelo, de fogo. Eles queriam assim, não, a gente já é difícil, mas a gente vai sacanear nesses. E eu acho que em Boniad eu fiquei mais irritada, porque no gelo a gente já sabia que ia ser mais difícil, porque toda fase de gelo é escorregadia. Tipo, a gente pensa nisso. Vai ser sacanagem. Nossa, amigo, mais de fogo vai te queimar, né? Mas Dói. isso não tinha. A parada do fogo foi que assim, a lava, ela não era esperada. Era pra ser uma coisa meio pré-histórica. Eu não sabia que tinha lava, pré-história e tudo. Mas. Mas tinha <risos> em Crash Bandicoot tinha e eu fiquei muito irritada com isso e eu até hoje não consegui terminar essa fase, não consegui. A segunda fase que eu vou falar aqui no fogo é de God of War, especificamente Mopen High que é basicamente um mundo de fogo de lava e não tem, não tem coisa melhor para definir do que isso. Você basicamente tá assim no pé de algum vulcão bizarro e tem muita lava rolando, tem muito calor, tem muita... tudo tudo possível de quem está ali. E de bônus, em God of War, você tem uma arpia ali no final, que é uma das mais difíceis porque o elemento dela obviamente é fogo. Então você não tem um momento meio de paz, você tem que pular muito, você tem que ficar pulando entre lavas, piscinas de lava, não é um negócio legal. Mas assim, é o Kratos e o Kratos já fez muita besteira na vida. Ele deve ter que paga pagar os pecados dele. Ele pode. Então assim, Mopei High. É uma fase relativamente pequena, mas por conta da arpia no final ela fica bem difícil e todo alimento de fogo né, é uma coisa que dá um estresse a mais quando a gente tem uma fase para isso, né? Então, agora eu vou... é... é... dificinho e eu essa arpia não, não ajudou nada. Antes de começar a minha segunda opção, eu vou lembrar vocês de darem like nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho que dá notificações quando tem coisa nova aqui no teve em Codes. E agora vou falar o meu, que é Vulcano Summit, de, obviamente, minha queridinha Zelda Skyward Sword. Faz tempo que eu não falava de Skyward Sword especificamente. Maior Zelda é aqui do canal. Maior Zelda é né? aqui, eu senti que assim, a gente não respeita e às vezes respeita. Mas, assim, Skyward Sword eu achei um jogo muito bom. A fase do vulcão, eu achei que não ia ser tão bem feita, porque foi mais pro final, então às vezes ele deixa uma coisa meio corrida, mas foi muito divertido e muito estressante. Porque o grande problema do vulcão é que tudo pega fogo, e às vezes você está entre eles. Então assim... Você é tudo também. Então assim, você, você pode pegar Você encaixa. Exatamente. você pode pegar fogo. Então assim, muitas vezes eu caia na lava eu matava o pão do Link. Eu falava, mas amigo, eu tô tentando. Tem uma bola que você tá voando, andando nela, mas não dá. É muita lava. Muita lava e muito monstro jogando fogo em você. E é isso. Todos os outros animais, todos os outros monstros são todos de fogo. E você não tem como se proteger do fogo, porque você não tem uma roupa, Bird. Você só tem uns, uns, uns brincos muito estilosos que fazem você sobreviver ao calor, mas assim ele tem um certo limite. Yay, Ótimo! E aí você ainda encontra um antagonista no meio do, do, da boss fight e você fala que Agora já era! Morri! Mas dá pra viver, é muito divertido, é bem longa, que uma é das, uma das fases por dentro de tempos mais longas, mas é também por causa de toda a questão da lava, você tem que evitar ela 100% do tempo. Última fase calorenta que eu vou falar aqui é Minecraft, o hum. Nether. O Nether, assim, é basicamente o inferno do Minecraft, né? Então, é legal. pra você poder entrar, você tem que abrir um portal lá. Tem que fazer uma magia bizarra, o portal é todo bizonho, Você tem que colocar fogo no portal, enfim, pra entrar. E aí você sai de cuidar de galinhazinhas, de porquinhos, pra tentar matar demônio dentro do inferno que tá rolando lá dentro. E Justo! Eu, eu gosto muito... Gosta, né? É uma fase difícil porque você chega e já começa a atacar. Minecraft tinha aquela coisa que os bichos, os monstros que queriam te matar eram a sua noite, só que no Nether não tem essa regrinha: é gente querendo te matar porque você tá no inferno. E aí lá dentro, né, tem, tem muitas fantasminhas, tem muita lava, tem muita. Cara, tem até cachoeira de lava, então não é um negócio muito fácil de lidar, né? E se você não for com a roupinha certa, com a arma certa, você se ferra bastante. Lá dentro também tem várias ruínas, tem várias castelas Cara, é aquele negócio de Minecraft muito legal, né? Porque eles pegam um conceito que, no caso, seria tudo lava e é criado aquele mapa aleatoriamente, né? Que é a ideia de Minecraft. E então, meio que cada pessoa vai ter sua própria aventura lá dentro no seu próprio Nether, né? Meio que cada um vai ter seu próprio inferno, olha que, que, ah, que poético. poético. Olha que poético, né? Mas Minecraft é um jogo muito divertido e quando você vai pro Nether ele acaba ficando um pouquinho mais difícil. Inclusive lá é o considerado chefão final de Minecraft, né? Que é o um super dragão que você tem que matar. Então vale a pena, mas é um negócio relativamente difícil. Só que agora a gente quer saber de vocês quais são os jogos que vocês acham que têm as melhores fases no calor. Pode ser fogo, pode ser lava, pode ser qualquer uma dessas. Fala pra gente. Você tá queimando? É isso. Tá, tá dentro. <risos> Não esquece de olhar nossas outras playlists. A gente tem várias playlists. As de jogos, principalmente, já podem dar uma olhadinha, né, dessa game. gamer. Lembrando também, gente, toda terça, quinta de sábado, vídeo novo aqui no canal. A gente se vê no próximo, né? Tchau, tchau. tchau.